What's up guys! Hoje tem um vídeo sobre a criatividade de vocês. Eu sempre gosto de falar sobre a criatividade brasileira. Eu pedi no meu Instagram para vocês me enviam alguns nomes engraçados ou únicos e eu recebi um monte de mensagens com nomes dos pais de vocês, dos primos de vocês, os seus próprios nomes, então... Desculpa, eu não estou tirando sarro de você, eu só estou explorando a criatividade dos seus pais que te daram esses nomes. Então, vamos lá. Eu vou começar com os nomes que vocês me enviaram e depois vamos ver uma lista dos nomes que foram registrados no cartório. Então, vamos lá com os nomes que vocês me enviaram. Brasilinho, parece um... um jogador, né? É engraçado porque meus amigos que gostam muito de futebol, eles me disseram que quando tem um brasileiro ou quando eles escutam o nome de um jogador pela primeira vez, eles podem reconhecer os nomes do Brasil, dos jogadores do Brasil. Sempre são tipo um, um nome só, Neymar, Pelé, Coutinho, Firmino. Então <risos> Para mim, um Brasilinho, um pequeno brasileiro, parece o nome de um jogador. Chevrolet da Silva Ford, deve ser um filho de alguém que gosta muito dos, dos carros daqui dos Estados Unidos, né? Gladson, Gladson. <risos> <risos> Criolande, Dilkerson. Jilkerson Gil, Drancy Drancy é um amigo meu e ele era o primeiro brasileiro que eu conheci pessoalmente no, no ensino médio ele estava fazendo intercâmbio conheci esse cara Drancy eu achei que Drancy era um nome comum no Brasil cheguei no Brasil e não, não é assim Drancy é um nome único também no Brasil mas foi engraçado porque eu cheguei e descobri não só que Drancy não é um nome normal, mas também que existem vários outros nomes únicos no Brasil, né? Erilandi, Inisa, jo, José Nilja, <risos> José Lindo, jo, José, José Nel, Lin, Lin, lindo José Nildo, José Nildo. <risos> Cara, esses, essas pessoas, eu, eu tenho dor para essas pessoas Porque eu estou imaginando elas indo para Starbucks e pedindo um café July Everton Julie Everton Madinusa Madinusa, Madinusa Made in USA que é, é a piada, né? Meskender Moac... Moac... Nem posso dizer esses nomes Moacir, Mo, Moacir Orozimbo Esses são os nomes que vocês me enviaram, mas eu tô na dúvida que essas pessoas, ou esses nomes são verdades Então vamos entrar aqui no Facebook e colocar esses nomes para ver se realmente existem pessoas com esses nomes Vamos, vamos ver se realmente existe um Moacir Moacir Tem, tem várias Moacirs Cara, tem muitos Moacir, Moacir, Moacir Ok Orozimbo Orozimbo, não, não tem nenhum Orozimbo no mundo Ok, tem vários Orozimbos Orozum... No Brasil, que... Não sabia Você aprende coisas todos os dias, né? Hannes Hanis... Hanes... Hanes... Ok Obervaldo Robert Valdo, Holandia Uelsnaiti Uelsnaiti Uelsnaiti Ótimo! Esse aqui é, tem que ser meu preferido até agora Deve ser irmão da primeira, do segundo E do... não, tô falando sério gente Terminamos! <risos> uh, <risos> aqui é legal um dois três um dois três de Oliveira quatro que original gente o Washington o Washington talvez os pais deles pensaram bom quem é uma, uma figura uma figura da história vamos pegar o nome dele mas vamos mudar completamente como se letra esse nome mas é muito criativo como essas pessoas escrevem esse nome o Washington isso é a coisa mais brasileira que eu já vi hoje, com certeza. Walt Disney, eu sei que muitos de vocês estão apaixonados pelo Disney, então não me surpreendeu quando eu vi esse nome, esse nome, Volosio Metro, Volosimetro Volocime... <risos> Vol... Mais um Walt Disney Essa vez com um w... w Então de novo É ok Valdomiro E Winderson Winderson é um nome único E toda vez que eu falo Esse nome para alguém que não é do Brasil, eles falam tipo, nossa, que, que nome único, né? Bom, agora, essas, eu tenho alguns nomes aqui, eu, eu achei uma lista dos nomes que são registrados no cartório no Brasil, então e eu achei essa, essa lista na internet e vocês sabem que tudo que você encontra aqui na internet é verdade, né? Ai gente, eu nem sei se eu devo falar esse nome. a vagina <risos> Tadinho dessa menina. a vagina E eu, eu vi também que tem uma evagina na lista também. <risos> e, <risos> janeiro, fevereiro, de março, abril. Bom, ela pode escolher Qualquer mês que ela goste mais e usar esse nome para resto da vida, né? Ai meu Deus, mais um Amável Pinto Ai tudo bem, qual é seu nome? Meu nome é Amável Amável? Que nome lindo! Qual é seu sobrenome? Pinto Ai meu Deus Let's go daqui. Vamos sair daqui. Let's go. Maria da Boa Morte. Que pesada. Maria da Boa Morte. São vários outros nomes que vocês me enviaram, mas... Aqui foram os nomes que eu achei mais engraçados ou mais únicos também ou mais criativos. Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês têm um nome único ou criativo, deixem aqui nos comentários ou deixem aqui nos comentários outros nomes únicos que vocês encontrarem no seu tempo aí no Brasil. É isso, gente. Tchau, tchau.